Gente, feliz em apresentar meu novo livro, Revelação, o Caminho para a Realização. A ideia desse livro é compreendermos que toda a revelação de Deus gera uma revelação de nós mesmos. Entender quem somos nele, a nossa identidade, vai afetar inevitavelmente a nossa produtividade. Precisamos de uma reforma na teologia de serviço. O trabalho, o serviço na vida cristã não é algo opcional. Também não deveria apenas ser um peso a ser carregado. Quando temos o entendimento de quem somos no Senhor, da capacitação que procede dele, não apenas a alegria de fazer, mas a, a experiência do sobrenatural, da capacitação do alto nos turbinando, faz toda a diferença. Eu acredito que esse material chega numa hora importante, onde Deus está chamando a igreja a um lugar mais profundo, não apenas no relacionamento com Ele, mas também no serviço e no impacto para com as pessoas. Tenho certeza que esse livro vai abençoar, vai transformar a sua vida.